sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, meu nome é Célio Costa Filho, já passei para vocês, gerente administrativo do WMB. meu e-mail de contato profissional, celio, arroba, wmnobrasil.org. Ah, na edição de hoje, nós temos, teremos como palestrantes, num primeiro momento, o professor Vinícius Kernio, ele é professor do Departamento de Ciência da Informação e membro do Grupo de Pesquisa de Informação, Tecnologia e Sociedade da Universidade Federal de Santa Catarina. Uh, ele é também doutor em Engenharia de Produção pela mesma instituição, com estágios no Instituto Politécnico da Universidade Estadual de Virgínia Virginia Tech, e no Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia nos Estados Unidos. Realizou estágio de pesquisa sênior pós-doutoral no Conselho Superior de Investigações Científicas no Centro de Ciências Humanas e Sociais, Instituto de Filosofia, Grupo de Investigação sobre o Livro Acadêmico na Espanha, com bolsa Capes. Uh, depois dele, teremos também a, a palestra do Eder Porto, que é um membro do Wiki Movimento Brasil, formado em matemática aplicada pela Universidade de São Paulo, desenvolvedor de sistemas e também designer gráfico. Atualmente, ele uh, trabalha como gerente de produtos e recursos no Wiki Movimento Brasil e é coordenador do Wiki Loves Moments uh, Brasil desde 2019. Eu... Estou dando essa apresentação geral, mas, obviamente, uh, Vinícius e Éder vocês podem uh, contextualizar um pouco melhor, apresentarem-se si próprios com mais propriedade do que eu, quando vocês iniciarem suas falas. Para quem não sabe, uh, como a Clarice <risos> não sabia, o, o que é exatamente essa oficina, uh, essas oficinas que uh, são organizadas pelo IC Movimento Brasil, com o apoio e ajuda uh, do IC Movimento como um todo, uh, elas buscam apresentar dados atualizados sobre os programas de Wikiducação, não só, obviamente, sobre a, as iniciativas do próprio grupo. Ela busca também auxiliar os profissionais de educação que utilizam as plataformas Wikimedia na sala de aula e também compartilhar experiências, incluindo os desafios enfrentados na utilização das plataformas Wikimedia em sala de aula. Em bom português, nós trocamos figurinhas aqui sobre os vícios e as virtudes uh, da tentativa de utilização dos projetos Wikimedia como recursos educacionais. Nem todos eles foram pensados para serem utilizados dessa forma. Eles podem ser utilizados como recurso educacional, mas não foram projetados para isso. Eis o desafio. Uh, além disso, a gente busca também estimular a adoção de métodos alternativos de ensino, sobretudo utilizando as famosas TICs, as Tecnologias da Informação e Comunicação. E por fim, mas também não menos importante, a gente busca com essas oficinas fomentar uma rede de apoio composta de e voltada para profissionais de educação, dando voz a professores de diferentes disciplinas, faixas etárias e regiões do país. Temos mantido uma média de 15 a 20 pessoas participando, queremos ir além disso, queremos que essas oficinas ganhe mais musculatura, ganhe mais participação, e isso é um desafio, não só também do Wiki Movimento, mas eu acho que de todos nós aqui, da gente fazer com que isso aconteça, uh, ninguém tem a ambição de protagonizar ou de uh, ser a, a, a locomotiva da coisa, mas a ideia é que todos nós possamos atuar de uma maneira isonômica e homogênea. Uh, bom, Tá, e resultados, Célio, o que a, a, a gente tem no Brasil? Uh, durante o primeiro semestre aí de 2021, a gente tem uh, mais de 200 programas de educa educação rodados, uh, mais de 4 mil editores, uma, cerca de 120 milhões de palavras adicionadas, mais de 300 mil referências adicionadas, uh, visualizações de artigo na casa dos 85 milhões, cerca de 120 mil artigos editados, mais de 65 mil artigos criados e cerca de 60 mil carregamentos no Commons. Isso de programas de educação registrados, né? Obviamente, certamente há professores por aí que estão atuando de maneira mais autônoma, mas aí não fica, não, a gente não tem como saber o que está acontecendo e esses dados acabam não sendo computados. A ideia, obviamente, é a gente colocar todo mundo para trabalhar junto, para pelo menos... Compartilhar experiências, né? ninguém é obrigado a trabalhar junto com outras pessoas, caso não queira, mas compartilhar experiências é algo básico, é algo salutar, inclusive um princípio científico <risos> básico, uh, ciência aberta, você compartilhar resultados, ferramentas, uh, bancos de dados e afins. Tudo isso é importante para a compreensão e validação do conhecimento produzido. Uh, onde vocês podem nos acompanhar, dentro da própria universidade, onde nós temos aí o, a página oficial do, das oficinas de educação, a universidade, para quem não conhece, é um projeto Equimedia focado para a questão mais do recurso educacional, para o desenvolvimento de cursos em si, muito embora não cursos uh, universitários necessariamente, uh, dentro da Equimedia Commons, uh, e também temos um canal no YouTube do grupo, onde todas essas oficinas serão devidamente Disponibilizadas numa licença aberta. Uh, temos aí material produzido, também tutoriais em vídeos uh, e Wikipédia de Z, que é um, um material bastante uh, utilizado já há diversos anos. Fizemos uma segunda versão dele agora, uh, mais recentemente, recomendo a leitura. E passados aí os 10 minutos, assim como prometidos, pontualmente, às duas horas e vinte, eu passo a palavra ao professor Vinícius para que ele possa devidamente uh, se reapresentar e uh, falar, a, dar a sua palestra no, na oficina de educação de hoje. Por favor, Vinícius, palavra é sua. Boa tarde, obrigado, Célio, pelo convite. Boa tarde a todas e a todos é muito legal fazer parte de uma comunidade onde eu não conheço ninguém pessoalmente ao vivo, né? mas já começo a reconhecer pessoas com quem hoje já tive contato ou já vi alguma coisa. O próprio João, né? faz poucos dias aí eu vi uma palestra que ele deu, acho que foi numa disciplina da professora Tayane, da UF, Federal Fluminense, muito bacana. Eu vi que ele está com um capítulo num livro, que eu não sei quando que saiu, mas eu tomei conhecimento ontem, né? Experiências, a Wikipédia uh, na educação, né? Então, bom, eu vou falar sobre a qualidade da Wikipédia, o seu parentesco com a comunicação científica e novas oportunidades de aplicação e pesquisa no ensino. Ok. Estava lutando aqui para ver se eu consigo dominar tecnicamente esse ambiente. Então, vamos lá. É, tem uma sinopse aí do, da apresentação nesse primeiro slide, né, que eu vou usar a avaliação de qualidade que eu fiz da Wikipédia, que está publicada num artigo, aí, a partir de um roteiro com oito critérios, como um pano de fundo para discutir por que, que a Wikipédia é citada em revistas científicas de elite, apesar de uma reputação fraca né em termos populares aí quais são as semelhanças e diferenças né do processo de avaliação de verbetes da Wikipédia ou, ou artigos da Wikipédia né e a revisão por pares que é o principal sistema de controle de qualidade da ciência E aí no final é, já que eu eu tenho a revisão por pares como meu principal tópico de interesse de pesquisa eu vou explorar ainda uma pesquisa ainda não muito delineada, mas perspectivas de investigação, enfocando a Wikipédia, especialmente para o seu uso na sala de aula do ensino fundamental e médio, imagino eu, né, para fomentar, praticar, medir a capacidade crítica. Esse medir capacidade crítica é meio, entre aspas, e dentro de certos limites, né, mas isso tem relação com o trabalho que eu venho fazendo há bastante tempo já, com a avaliação por pares em sala de aula. Então, um roteiro, né, vou começar falando sobre essa questão da má reputação, mas ampla aceitação em revistas científicas de elite, e aí usar esse artigo de 2018 como principal fonte para falar de uma avaliação da qualidade da Wikipédia como uma fonte, como enciclopédia, né, como uma fonte de referência. Em seguida, tratar da avaliação do conteúdo da Wikipédia no sentido do que tem em comum e, e diferente em relação à revisão por pares editorial, que é usualmente a forma de se selecionar ideias científicas, né? e concluir com algumas perspectivas de eh, prática e pesquisa. Bom, sobre a reputação popular da Wikipédia, eu não tenho nenhuma novidade para contar, né? os, e os memes já dizem praticamente tudo que a gente precisa saber. Né? Uma resistência muito grande, professores e tal, uh, alguns memes de brincadeira aí sobre a suposta má qualidade né, de verbetes da Wikipédia. E não sei se isso influenciou, mas uh, a, própria, a própria Wikipédia admite né, que pode ser, seu uso pode ser inaceitável em muitos contextos acadêmicos. Já quando a gente sai um pouquinho de uma visão mais popular, o que, que geralmente as pessoas entendem sobre a qualidade da Wikipédia e vai olhar o que, que se faz, e se vê e se julga na universidade, existe bastante rejeição também mas existe também, como, é de, como seria de esperar né, na, nas universidades, uma apreciação crítica. Tanto que eu creio que foi o único ENAD, o único Exame Nacional de Cursos que teve uma prova de biblioteconomia, acho que foi em 2006, é, uma das questões tratava da Wikipédia. Né, depois de fazer uma contextualização, ele pedia para os respondentes dissertarem em até 10 linhas Falando de dois aspectos positivos e dois aspectos negativos uh, da Wikipédia, né? o que mostra que, no mínimo, tem disposição para se eh, julgar né? o que é que qual é a qualidade da Wikipédia. E aí, quando a gente vai para a ciência, principalmente a ciência dos países. Um, eu estou escolhendo as palavras aqui para caracterizar, porque os países do norte né, e, as, e as bases de dados de revistas científicas é, que são dominantes no do mundo, existe uma aceitação muito boa do uso de verbetes da Wikipédia como fontes citáveis em artigos científicos dessas revistas de bases de dados importantes, como a Web of Science, e a escopos, né? Obviamente, não é como fontes de pesquisa, né, mas como fontes de conceitos enciclopédicos, porque quanto mais multidisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar é uma pesquisa, mais é necessário aos cientistas recorrerem a algum conceito que não é, é do seu dia a dia, né, da, da especialidade de pesquisa. Então às vezes é preciso recorrer a algum conceito enciclopédico, e aí tem sido considerado válido citar a Wikipédia e outras enciclopédias também. Né? Então, nessa, nessa figura, nessas duas figuras que aparecem aqui na tela, a primeira está num artigo de 2016 é, e mostra que uma tendência crescente né, de enciclopédias aparecerem citadas em artigos científicos. O da direita é um gráfico feito por mim, mas a partir dos dados, num artigo de 2017, esses dois gráficos aqui não são exatamente comparáveis, porque a gente não está vendo aqui exatamente qual foi o critério de seleção das amostras de revistas, mas também dá essa indicação né, de que a base Scopus, né, que tem mais revistas que a Web of Science, tem aí uma quantidade de citações na Wikipédia que tem crescido muito, e na Web of Science, não tanto assim, mas também uma tendência de crescimento. Né? E aí, o que será que sustenta né, essa aceitação de citar a Wikipédia num trabalho científico, numa revista considerada de elite, ao mesmo tempo que, popularmente, a reputação não é lá essas coisas. Né? Então, isso me, leva, me levou a uma avaliação da qualidade da Wikipédia como um todo como fonte de informação. Na verdade... Eu fiz a avaliação antes de ter a curiosidade, porque eu entrei na UFSC como professor no Departamento de Ciência da Informação em 2010, e a primeira disciplina que eu lecionei foi uma disciplina de fontes gerais ou fontes de referência, que são essas obras que não é comum a gente ler do início ao fim, né? mas que são obras que nos ajudam pontualmente e que muitas vezes nos remetem a outras obras, né? como dicionários, concordâncias, guias, atlas, tesauros, índices, manuais e obras desse tipo. Né? Algumas bibliotecas, principalmente universitárias, têm esses, essa sessão de referência é, com uma coleção separada da coleção principal. Tem uma foto aí do setor de referência de uma biblioteca da Unicamp. Né? Nessa disciplina, eu dava como principal trabalho para os alunos avaliar alguma obra específica né, dessas, de alguma dessas categorias de obras de referência. E, para aquecer os trabalhos, para exemplificar, eu fazia uma avaliação da Wikipédia, no caso da Wikipédia anglófona, né, em inglês, que é a maior Wikipédia, e nós usávamos todos um, um, um guia publicado na UFSC, uma professora norte-americana que esteve na UFSC por algum tempo, um guia de 1990, então já um pouco antigo, né? Obras de referência e subsídios para uma avaliação criteriosa. Essa avaliação aí não é tanto no sentido de dar uma nota, é muito mais no sentido de bibliotecários apreciarem o quanto que uma obra poderia ou deveria fazer parte da sua coleção. Então uma avaliação mais descritiva. Né? tá pequenininho na tela, aí, né, mas são oito critérios que tem nesse roteiro da, da Silberger, né? O propósito da obra, o alcance, né, até onde ela vai, o arranjo, como é que as coisas estão organizadas, o conteúdo, qual é a informação que é dada em cada pedaço né, dessas obras, como é que se acessa essa informação nas obras, a... o nível de atualização e... Agora isso aí está obsoleto para a gente, porque a Wikipédia, por exemplo, tem uma atualização constante, né? mas uma enciclopédia como a Barça, que é uma que, para minha felicidade, talvez salvação, meus pais compraram quando eu era ali um pré-adolescente, é... a enciclopédia Barça tinha alguns recursos de atualização, como o Livro do Ano, e também a gente podia escrever para lá e pedir alguns artigos específicos dentro de uma lista, né? Então, isso é obsoleto no caso da Wikipédia, porque está tudo lá, tudo aberto, tudo ao alcance da mão. Né? Outro critério, o equivalente automatizado, também né? obsoleto para a gente, e características especiais. No caso de enciclopédias, era muito comum algumas trazerem um dicionário em volume separado, né? A Barça, que tinha lá em casa, tinha uma coleção de artes plásticas, que é tudo que eu sei sobre artes, né, é o que eu li extensamente ali. Então, esses oito critérios aí. E esse livro da Catherine Silberger, tacitamente, esse roteiro de avaliação assumia que o modelo de negócio da enciclopédia é em papel, produzida por peritos né, remunerados, com base na reputação da empresa que publica, por exemplo, enciclopédia britânica. Né? Isso era em 1990, assim eram as coisas. Né? Então, eu usei esse roteiro para avaliar a Wikipédia, mas, como vocês podem imaginar, fica alguma coisa de fora, né? porque, é, no caso de uma enciclopédia daquelas antigas, a gente não questionava a qualidade dos verbetes e como eles eram avaliados. Né? Então, em termos de propósito, para que a enciclopédia é feita, aquelas enciclopédias em papel, a gente encontrava isso, geralmente, nos primeiros... Nos primeiros nas primeiras páginas. A, a Wikipédia não tem primeiras páginas, mas tem alguns verbetes onde a gente encontra informação. O Jimmy Wales, né, o empreendedor, fundador da Wikipédia, diz que é um esforço para criar e distribuir uma enciclopédia multilingüe gratuita, da mais alta qualidade, para toda pessoa no planeta em sua própria língua. É um propósito bem respeitável, né? ambicioso. Existe para trazer conhecimento a todos que o buscam e em função de muitas tretas, né? falando em bom português e muitas situações esquisitas e tal, a própria Wikipédia também esclarece o que ela não é, já que em diversos momentos essas confusões aconteceram. Tanto no sentido de esclarecer problemas que não tem nenhuma malícia envolvida, quanto outras situações complicadas mesmo, como é, censura, né, vandalismo, autopromoção e coisas assim. Mas não só nesses casos. Né? Por exemplo, algo que não, talvez para muitos não seja tão óbvio, a Wikipédia não é lugar para se colocar conhecimento original. É uma enciclopédia, uma obra de referência, e um verbete, um artigo da Wikipédia, precisa apontar material publicado né, para se justificar como um verbete da Wikipédia. Até onde vai a Wikipédia? São poucas limitações. Uma importantíssima é respeitar direito de cópia, né, copyright. E o que guia, ou pelo menos, em princípio, guiaria, é o interesse enciclopédico. É né? um pouco difícil de precisar o que, que tem ou não tem interesse enciclopédico, mas, entre outras coisas, implica que, como eu já tinha dito, na né, pesquisa original não cabe, propaganda, difamação, censura, nada disso deve ser objeto dos verbetes na Wikipédia. O Jimmy Wales faz um alerta bem importante de que não cabem tópicos alternativos. Né? Alternativa, entre aspas, mas essa palavra alternativa é usada muito para lá e para cá. Né? Não é tão simples isso, porque a própria universidade né, tem temas aí que tem espaço dentro da universidade, mas a ciência, no sentido de método científico, não admite a validade, né? Coisas como. É, homeopatia, psicanálise, o próprio marxismo como método né, de pesquisa e outros. Né? É, mas, principalmente, em questões de pseudociência. Né? E aí, dois casos que me chamaram a atenção nessa história, um deles sumiu da internet, eu não sei o que aconteceu, mas quando eu estava fazendo essa avaliação lá em 2010, é, 2010, me chamou muita atenção uma briga que eu encontrei de um povo que queria emplacar na Wikipédia sobre, artigos sobre heterometria, a medida do éter. Né? Aquela coisa que os, lá no princípio da ciência, né, alguns físicos acreditavam que a luz se propagava no éter né, e que finalmente se consensuou que não existe. Mas tinha um povo trabalhando com isso, inclusive... Fazendo às vezes, inclusive, ofensas pessoais ao Jimmy Wales, né? E eu me entreguei com aquilo porque era impressionante. Artigos supostamente científicos, revistas, e olha, gastei aí uma ou duas horas até me dar conta e perceber que era meia dúzia, uma dúzia de pessoas ao redor do mundo com revistas científicas com os mesmos autores e que se citavam entre si autores e revistas, né? Ou seja tipicamente pseudociência não se mistura com o restante da ciência porque não consegue sustentar as suas concepções né? e outra que eu citei até no meu artigo de 2018 é conscienciologia que eu li aquele artigo na Wikipédia, continua lá né por meu gosto apesar de dizer que é uma pseudociência me pareceu assim que para uma garota para um garoto do ensino fundamental e médio é essa observação de que é uma pseudociência passa quase despercebido porque tem tantos detalhes sobre o que é a conscienciologia que eu coço as minhas barbas aqui e coçaria cabelo se ainda tivesse, né? Mas está lá e não é algo assim tão claramente... É, tem gente que defende isso, né? Mas é de se questionar se cabe ou não cabe na Wikipédia. Então, até onde vai, né? não deveria ir até esse ponto de ter conteúdos pseudo-científicos. Em termos de alcance, em termos de línguas, né, mais de 300 wikipédias, em 309 línguas, isso vocês que estão aqui assistindo, creio que sabem mais do que eu até, e a maior wikipédia, que é a anglófona, mais ou menos 6 milhões e 400 mil verbetes hoje. Né? Em termos de organização, o arranjo, da Wikipedia. Ele é facilitado pelo fato de que cada verbete está numa página, né, formato de hipertexto, mas existem alguns recursos de organização, como portais temáticos, listas, quadros, categorias. Né. A informação dada, é, o, o conteúdo né, dos verbetes tem muita flexibilidade, mas existe uma estrutura básica, né, que eu não, não preciso dar os detalhes para vocês. Em termos de acesso, talvez isso, isso seja mais interessante para alguém que é velho e que usou outras enciclopédias, porque para quem nasceu já na época da internet é tudo tão natural, tão automático, né? mas como é que a gente acessa um conteúdo na Wikipédia? A maior parte das pessoas faz uma busca no Google, né? mas, como está em hipertexto, existem outras possibilidades também, remissivas, né? links nos próprios verbetes, Páginas de desambiguação, que ajudam a esclarecer né, o, mesmo, o mesmo termo, com significados diferentes e tal. Registros catalográficos, para o pessoal aí já com mais especialização técnica. Então, essas características elas não deixam a Wikipédia devendo nada às outras enciclopédias. Né? Talvez pelo contrário até. Né? Inclusive em termos de características especiais. É um livro do ano, por exemplo, para uma enciclopédia base. a gente poderia considerar uma característica especial, a Wikipédia tem todos esses projetos irmãos como características especiais. Né? É... E, além disso, algumas características né, que aparecem em destaques diários, como estou falando da Wikipédia em inglês, né? o artigo escolhido, né? feature article, Uh, a imagem do dia também, notícias recentes, o você sabia, neste dia, eu creio que essas características aí também tem em português, né? mas algumas outras não, né por exemplo, a help desk, né um balcão de ajuda, e, e a sessão de referência, reference desk, existem na Wikipedia em inglês, porque afinal tem uma comunidade vastíssima pelo mundo afora, e em português eu não sei se. Já, alguém já se propôs a organizar isso, mas é bem mais complicado, porque requer né? muito, muito trabalho, muito esforço. É, as próprias anotações editoriais nos verbetes eu vejo como características especiais, porque dão uma transparência muito grande à Wikipedia, inclusive para deixar claro onde as melhorias são esperadas e até requeridas. Né? Anotações de citação, Necessária, dúvidas sobre violação de copyright. Né? Então, essas são características especiais. E aí falta, né? O roteiro não dá conta de avaliar a Wikipédia porque a gente precisa olhar para a questão da avaliação da qualidade do conteúdo. Isso está fora do roteiro de avaliação da Silberger. Então, na Wikipédia tem esse princípio de que vale mais a autoridade do argumento do que o argumento de autoridade. Né? Se quem escreveu é um professor universitário, doutor da Academia Brasileira de Ciências, uma garota de oito anos, ou se tiver algum bicho que consegue digitar, né? não importa. O que importa é o conteúdo. Né? Então, qualquer um edita, mas isso é uma verdade incompleta, porque também qualquer um reverte uma edição. Tem uma hierarquia editorial... E critérios, principalmente os cinco pilares, né? o interesse enciclopédico, o ponto de vista neutro, e aí a figurinha aqui fala de algumas características desse ponto de vista neutro. Né? Claro que esse neutro aí não é um adjetivo com valor absoluto, né? mas é uma tentativa de abarcar várias visões possíveis, desde que elas sejam visões compatíveis com a ciência. Né? O conteúdo livre resguardando o direito de cópia, respeito, civilidade e flexibilidade nas regras. Então, os, os pilares, né, os cinco pilares e o manual de estilo podem nos guiar na avaliação de novos conteúdos. E aí eu me interessei por saber como é que funciona exatamente o processo editorial da Wikipédia, porque intriga a quem estava habituado com as enciclopédias tradicionais ver que, uma enciclopédia que qualquer um edita, resultou num produto de alta qualidade e eh, volume, então, nem se fala. Né? Levei algum tempo para descobrir que a Wikipédia não diz exatamente como funciona e nem diz que não diz. Aí eu descobri isso só depois que eu postei uma pergunta na sessão de referência da Wikipédia anglófona. E está no rodapé ali, eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu consigo até perceber uma certa irritação ali do perguntante porque escrevi lá ó, qual que é o fluxo de trabalho né, de um artigo novo da Wikipédia. A Wikipédia não diz, por favor, sem historinhas. <risos> é... Então, bom é um processo caótico, né bases voluntárias, em princípio, quem escreve um artigo, um verbete, ele é aceito, em princípio, até que algum editor marque ele para exclusão, mas tem alguns alertas automáticos para editores, né? quem quiser pode avaliar permanentemente certos verbetes, né? e existe uma estrutura de poder editorial que vai resolver eventuais conflitos. E a questão da tomada de decisão editorial está toda ela registrada, e isso é uma característica muito importante da Wikipédia, né? Lá, cada verbete tem aquela aba, o histórico, e isso, ocasionalmente, leva a guerras de edições é, que podem requerer a intervenção de editores cada vez mais graduados, sendo que, no caso, o limite é o de New Wales, mas, pelo que consta, nunca foi necessário. Então, essa característica de ter todo esse processo de avaliação registrado, é, para mim, tem muita importância. Eu me interesso por avaliação de conteúdo cognitivo, né? E então isso me levou a considerar o que, que tem de parecido né, na avaliação de verbetes da Wikipédia com a revisão por pares acadêmica, que é o meu principal foco de trabalho. Eu criei o verbete do Instituto Stella, que é um instituto de pesquisa aqui em Florianópolis, né, a equipe que desenvolveu a plataforma Lattes, por exemplo. Na época eu trabalhava lá e eu vi que outros institutos tinham páginas e me pareceu que o Stella pela sua importância, merecia. Né? Então, foi o único verbete que eu criei até o momento, embora de vez em quando eu edite né, na Wikipédia em português, espanhol e inglês, mas é o único verbete que eu criei. Esse histórico completo de edições é uma coisa que na ciência não existe. Algumas raras revistas hoje já têm pareceres abertos, mas nunca de uma forma tão completa quanto na Wikipédia. Né? É... Eu publiquei o primeiro artigo de saída para o almoço, no dia 9 de abril de 2010, e para minha imensa surpresa, no retorno, o artigo já estava marcado para eliminação semi-rápida. Me espantei, porque tinha até uma tipologia para isso. Né? Apontando as razões, que me levaram até a pedir, fazer um pedido de tutoria para eu entender um pouco melhor esse processo. aí. E uma das coisas que eu achei muito interessante, o meu tutor me alertou, para como se decide na Wikipédia em português, que é radicalmente diferente da Wikipédia em inglês. Votações. É... Temos a progredir, né? porque em inglês, que é uma comunidade mais letrada, né? mais racional, o debate de ideias vai mais a fundo. Em português, às vezes, a gente não tem recursos né? para tanta paciência de discussão. Editei o verbete em tempo hábil e ele continua lá. É, mas tanto... Então, o tempo muito rápido de resposta, isso aí não tem nada a ver com o processo acadêmico, porque a gente espera semanas, meses ou até anos, às vezes, até ter um retorno sobre um artigo submetido a uma revista. Né? É... E esse caráter, aí já num, num sentido não tão bom para a Wikipédia em português, pelo menos, esse caráter de votação aí não é muito positivo. Muito embora, dependendo da revista, né, tem muito editor de revista que acredita que o seu papel é fazer a conta de pareceres recebidos. Né? Tem muito editor de revista que funciona como um balconista, infelizmente, mas, obviamente, isso não acontece nas revistas de alto nível, né, onde um editor de periódico, é um líder acadêmico da área. Então, aqui tem uma ilustração né, desse verbete que eu criei lá em 2000 e 2009, 2010, e, e claro que a lista de edições agora já é muito grande, né, mas isso aqui é um recurso fantástico, inclusive para pesquisa, né, é, que a Wikipédia tem uma transparência ainda rara na ciência. E aí, bom, em termos de o que, que eu venho fazendo, né? o artigo que eu publiquei em 2018, ele partiu de uma conversa com uma aluna de graduação que queria fazer seu trabalho de conclusão. Ela acabou, acho que, desistindo do curso, mas eu acabei escrevendo o um artigo, né, que saiu em 2018, e que, porque eu achei que tem a ver com a minha pesquisa de revisão por pares eu comecei como estudante em 1994 na Virginia Tech, fiquei chocado e maravilhado com aquele processo no qual uma pessoa, de repente, assume o papel de avaliador e aí tem essa responsabilidade né, de dar um parecer sobre um conteúdo. E não perdi tempo quando voltei ao Brasil, em eh, 1997, já comecei na graduação mesmo a fazer revisão por pares em aula com os meus alunos, é, calculo que mais ou menos umas duas mil pessoas já passaram por esse processo, aí nos 24 anos que eu venho fazendo isso, isso aí gerou alguns relatos de experiência, né? um, uma tese de doutorado com uma análise do discurso dos estudantes de graduação, e eu lembro, eu sentado na rede, conversando com a pesquisadora e, e, e apreciando né, o que esses ser humaninhos que são os nossos alunos escreveram ali, disseram, né, escreveram, é uma experiência muito bacana para quem é professor né, ver alguém fazendo pesquisa com os dados da sua prática docente e vendo os alunos é, explicarem de que maneira né, trabalharam com isso. E, num sentido mais quantitativo, fiz um trabalho já de concordância entre revisores, né? é, a gente fala confiabilidade, mas é uma medida de concordância entre revisores, e mais especificamente relacionado à Wikipédia, além desse artigo de 2018, eu não tenho ainda uma pesquisa bem completamente delineada, né? mas o que eu trago aqui, é, o início foi com uma experiência de sala de aula em 2018, é, a única vez que eu lecionei para Calouros, né? e era uma disciplina de introdução às TIC. E eu vi que os verbetes na Wikipédia eram muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito ruins em português. Né? E aí fiz um projeto com os alunos, mas não sei né, se eu fui muito exigente, os verbetes dos alunos estavam melhores que os da Wikipédia, mas me pareceu assim, que seria um movimento um pouco violento, porque não dava para melhorar os artigos que estavam lá. Então, eu não quis jogar em cima e deixei por isso mesmo, os alunos também não tomaram iniciativa, então, nós fizemos o exercício, mas deixamos a Wikipédia como está, né? e eu desisti de postar. Então, eu desanimei um pouquinho dessa ideia de envolver alunos na redação de conteúdo para a Wikipédia, porque isso aí é, tem o risco de não dar muito certo, né? mas o que, que dá para fazer além de redigir conteúdo novo para a Wikipédia? Eu estou pensando, e não não tenho isso bem delineado, mas estou organizando essas ideias, analisar as fontes citadas nos verbetes para desenvolver a capacidade crítica nos estudantes. O que a gente tem em termos de possíveis participantes e recursos? Professores do ensino básico, médicos superior, os estudantes como analistas e pareceristas considerando que a gente tem os verbetes da Wikipédia com classificação de qualidade, né, tem verbetes que são destacados, portanto, a gente pode ter uma confiança de que são verbetes bem escritos, com boas fontes, e a gente pode selecionar também, voluntariamente, verbetes que a gente sabe que são ruins para, nos exercícios com os alunos, verificar se eles detectam essas falhas né, nos artigos ruins e a alta qualidade nos verbetes bons. Então, isso, em conjunto com o interesse que eu tenho de orientar, trabalhos de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e colaborar também com outros pesquisadores, me leva a... Estou iniciando né, o delineamento dessas ideias aí, ainda sem um projeto definitivo. O meu foco aí seria a análise individual e a crítica anônima aos pares, que até hoje eu vinha fazendo com artigos e projetos de pesquisa, e quero começar a fazer também com estudantes analisando verbetes da Wikipédia. Espero não ter passado muito de tempo. Muito obrigado. Deixei aqui informação de contato, o link ali tenho tudo que pode ser necessário para entrar em contato comigo. E muito obrigado. Retomo a palavra, retorno a palavra ao sério. Muito obrigado, professor Vinícius. Excelente apresentação. Esse deu aqui apenas quatro minutos, a gente vai debitar isso aqui no seu na, na caderneta. <risos> Mas, brincadeiras à parte, eu peço a todos que aproveitaram a, a fala do professor Vinícius que anotem as suas perguntas uh, para que a gente as faça po, possa contemplá-las aí no final dessa apresentação, no final dessa oficina. E eu passo agora a palavra ao Eder que vai fazer sua apresentação na próxima meia hora, falando do Iclobos Moments uh, uh, nesses últimos dois anos, aí um, um concurso fotográfico que tem sido coordenado por ele. Por favor, Eder, a palavra é sua. Ah, desculpa, uh, Eder... <risos> Perdão, vou aproveitar aqui a nossa intimidade e, e, e cortá lo antes que você comece. Eu, te, eu tenho um recadinho extra para passar para vocês. Uh, pessoal, nós temos agora também a possibilidade de emitir certificados para essas oficinas, caso vocês queiram ou precisem, eu compartilho com vocês aí o, o e-mail para que vocês façam a, so, a solicitação. Uh, preferencialmente indicando aí o nome, de, o, o, o nome de usuário que vocês utilizaram aqui durante a, a oficina, e aí a gente consegue emitir o certificado devidamente para vocês. Isso, nome completo também, uh, bem lembrado, Eder, muito obrigado. Então, nome completo, nome que vocês utilizaram aqui na oficina, e aí a gente consegue fazer o cara-crachá, uh, fazer a verificação, e sendo positivo o a gente emitiu o certificado. Bom, é isso, agora sim, Eder, desculpe a interrupção, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todas e a todos, é um prazer estar aqui na oficina agora apresentando. Meu nome é Eder Porto, o Sérgio já me apresentou no começo, mas me ia apresentar. É, meu nome é de Porto, eu sou gerente de produtos e recursos no Wikimovimento Brasil desde o ano passado é, e eu também sou coordenador do, da etapa nacional do concurso Wiki Movement, é, Wiki Loves Monuments Brasil desde 2019. É, a gente assumiu a gerência do Wiki Loves Monuments em 2019. Ah, em e a gente realizou ele em setembro. Então, uh, eu vou apresentar aqui um pouquinho do, do que é o, o evento, o concurso, e também uh, alguns números que a gente tem uh, dessa experiência que a gente tem desenvolvido desde então. Bom, uh, primeiro de tudo, o Wicloves Monuments uh, é um concurso, já está no nome, né? é um concurso sobre monumentos, é, especificamente monumentos históricos, monumentos tombados, é, e eu ah, fui buscar um, um, um background mais teórico para ah, apresentar para vocês o que é essa noção do que é um monumento. Né? Monumento é o é, é um monumento histórico, o um monumento tombado, ele faz parte do patrimônio cultural de uma região, de um de um local, né, de um país. É, e ele faz parte de uma tríade de tipos de patrimônios. Né? Você tem o patrimônio natural, que são os elementos da natureza, o meio ambiente, as formações naturais, o paisagismo. Né? Você tem o patrimônio imaterial, que são os costumes, crenças e atividades desenvolvidas, por exemplo, o carnaval, o frevo, manifestações culturais. Né? E você tem o terceiro tipo, uh, que é o patrimônio histórico, que é o patrimônio edificado, uh, que relata, comemora uma, um período da história uh, de uma região, de um povo, uh, e esses três formam o patrimônio cultural de uma sociedade. Essa definição é do professor, e eu vou ler o nome em francês, então me perdoem, que é o Hugues de Varim que ele define essa tríade de tipos de patrimônios que formam o patrimônio cultural. Então, o Wikilow's Monuments ele nasce na, na Netherlands, na, nos Países Baixos, em 2010, inicialmente como um concurso daquele país, Wiki, mas daquele país, e na edição, nas edições seguintes ele foi incluindo outros países participantes. Em 2011, a edição de 2011 entrou para o Guinness World Records como o maior concurso fotográfico do mundo, com mais de 168 mil fotografias feitas por mais de 5 mil participantes. Essa imagem é um prédio histórico de Amsterdã, que foi a vencedora da edição de 2010. Como funciona o concurso? Como a gente tem um concurso setado hoje ah, durante os meses ou de setembro ou de outubro. Então o passo a passo colorido, cada conjunto de cor é uma, uma etapa. Primeiramente o monumento, depois de construído, ele é tombado pelo município, pelo estado, pelo pela união ou pela por algum conjunto internacional, por exemplo a Unesco, sendo um patrimônio ah, da humanidade. Depois que esse monumento é tombado, ele é registrado no Livro do Tombo, e esse Livro do Tombo, às vezes, nem sempre, infelizmente, ele está disponível online, em documentos PDF. Quanto mais rico o Estado, mais é provável que esse documento esteja bem estruturado e disponível num link fácil mas geralmente esses links estão bem escondidos nos sites quando eles existem. Essa lista de monumentos ela é raspada ou baixada, se ela for um arquivo em PDF, um arquivo em CSV, um arquivo em tabela, a gente baixa, senão a gente raspa de sites de monumentos que registram monumentos, principalmente brasileiros aqui, né? a gente está no contexto Brasil. Um desses sites é o site patrimônio, que registra uma gama gigantesca do patrimônio cultural, não só material, mas também o imaterial e o natural do Brasil. Uma vez que esses monumentos são raspados, esse monumento é registrado ou identificado no Wikidata. Então, se o monumento já existe no Wikidata, a gente faz uma relação com um identificador externo um identificador no Wikidata que liga a essas bases de dados ou a esses arquivos, é, ou ele é criado quando ele não existe no Wikidata. Uma vez que esse monumento é criado, ele aparece automaticamente nas páginas do concurso, que são é, listas automáticas usando um robô chamado Listeria, é, que pega essa informação que está no Equidata. Este, este item é um monumento, é tombado, é, em tal município, em tal estado, e ele gera uma lista automática com, essa, com essas entradas. Então, conforme a lista vai sendo alimentada, essa lista também vai sendo alimentada automaticamente, sem a necessidade de eu ter que reverberar uma informação que eu incluo no Wikidata, na Wikipédia portuguesa, no Wikimedia Commons, ou em outro, outro local. Esse monumento... É, a parte rosa é a parte off-week, né, que é o, o poder público registrando esses monumentos e tombando. A parte em azul é a parte de background, o trabalho pré-concurso, que é registrar os monumentos na, nas bases de dados. E a parte em verde é a parte em que toca os participantes. Então, o participante que deseja participar do concurso ele acessa essas listas, ele identifica os monumentos, que é esse primeiro ponto, é, monta um roteiro, registra, fala eu tenho fotos dessa, desse, desse prédio, desse local, e eu uh, tenho fotos ou eu tenho acesso a esse local e eu vou uh, tirar fotos. Então, uh, o participante fotografa esse monumento e ele envia essas, uh, esses, essas fotografias para o, o Wikimedia Commons, através de um botão na página, eu posso mostrar a página daqui a pouco, uh, um botão da página em que ele atrela uh, o identificador do, do monumento, no Wikidata, uh, e as categorias do concurso. Então, a pessoa simplesmente tem que enviar a foto, no máximo, é, escrever uma descrição uh, e escolher um título para a imagem. Então, uma vez que essas fotografias do monumento são carregadas no Wikimedia Commons, imediatamente, aí pulando a parte do, do julgamento dessas fotografias, imediatamente essas fotografias que são registradas no Wikimedia Commons, é, a gente registra elas, atrela elas aos itens do Wikidata, desses monumentos, e imediatamente ele reverbera, não só para as listas dos monumentos na página, nas páginas do concurso, como também por toda a Wikipédia. Então, se eu tenho na Wikipedia em catalão, na Wikipedia em francês, na Wikipedia em inglês, né, em português, um artigo que usa, por exemplo, uma Infocaixa, aquelas caixinhas de informação que ficam do lado. Uma Infocaixa automatizada com o Wikidata, ah, imediatamente essa Infocaixa é preenchida com uma imagem. Uma imagem tirada com um participante do It Loves Monuments. Ah, e isso reverbera também não só para páginas de artigos, mas para ah, livros. Ah, pode né, reverberar para livros ah, do Wikibooks e outras páginas de outros projetos também. Wikivoyage, por exemplo. Ao final do concurso, no mês de outubro, esse ano, né, ao final do concurso essas fotografias são selecionadas para serem avaliadas pelo júri nacional. A gente está trabalhando na etapa nacional do concurso. Ah, o júri utiliza uma ferramenta chamada montagem no Wikimedia Commons, né, através do Wikimedia Commons, em que a categoria das imagens é utilizada para é, fazer essa seleção. Na primeira rodada, é uma, uma rodada simples de essa imagem vai para a próxima fase ou não. Então, é uma rodada sim e não, em que fotografias em baixa resolução ou fotografias ah, que não, tem, não atingem os critérios de qualidade e outros critérios que tem ah, na avaliação dos, do júri. Uma vez passada para a segunda rodada, tudo isso dentro do montagem, a gente tem uma rodada de avaliação, em que são dadas notas de 1 a 5 para cada fotografia que passou da primeira rodada, e essas notas ah, faz se uma média delas, ah, e faz uma nota de corte né, para selecionar, sempre tentando minimizar o número de imagens ah, para a próxima rodada. Então, passa para a terceira rodada, por exemplo, quem teve uma nota de corte, digamos, que é três. Isso é definido pelo número de imagens, a gente sempre tenta diminuir o número de imagens para a próxima rodada. Na terceira rodada, a gente faz uma classificação dessas imagens, de um a, a, ao número total de imagens que tem, para cada um dos jurados faz isso, e essa ferramenta ela faz uma média ponderada ali das posições que cada imagem teve, e ela faz um, um ranqueamento ali né, das, das imagens. Ao final, a gente precisa produzir ah, uma lista de 10 imagens ah, para etapa internacional do concurso. Então. Uh, ao final dessa, dessa terceira rodada, a gente tem uma lista uh, de N imagens que passaram da segunda rodada, das quais as 10 primeiras uh, serão avaliadas para serem enviadas para essa lista. E aí a gente tem, a gente vai implementar essas, esse ano, a gente não teve nos anos passados, essa terceira rodada terminava e a gente tinha uma lista fixa. Uh, a gente vai implementar uma quarta rodada, que é a rodada de confirmação dessa lista, para evitar, por exemplo, que tenha uh, seis imagens de dez de um mesmo fotógrafo. A gente quer aumentar a diversidade não só de uh, fotografias, de monumentos fotografados, mas também a diversidade de uh, fotógrafos. Essa é a parte das rodadas. Esse ano, 2021, aqui a gente tem um link para a página. São, se eu não me engano, 36... São bastante países, a boa parte dos países que participam são da Europa. A gente tem uh, poucos países participando na América Latina e quase nenhum na África. e o que demonstra também que, obviamente, as imagens vão ter um viés, uh, por conta da participação dos países, uma, um viés uh, focado em monumentos do norte global. E aí eu gostaria de apresentar para vocês alguns números ah, do concurso, na parte internacional e também na parte nacional. É, nesse gráfico a gente pode ver o número de imagens carregadas no concurso em cada é, evento, no ano de 2010 ao ano de 2021. 2021 ainda, ah, ainda acontecendo. Né? O evento termina, se eu não me engano, em outubro ou meio de novembro, para um no outro país. Então a gente tem um pico de, de países participando e de número de monumentos em 2012 e 2013 e a gente tem uma, uma, uma tendência de queda em 2021 ano de pandemia né gente a gente não eu não tinha muita esperança que esse número fosse ser muito grande embora a gente estivesse tendo uma um aumento aqui em 2019 2020 Uh, mas 2021 ainda ainda pode chegar lá. <risos> é, a gente já carregou quase 3 milhões de imagens no We Monuments, no total, né? global, e a gente tem, uh, em proporção, um grande número de imagens não utilizadas. Uh, por que, que isso acontece? Uma, uh, se eu tenho uma fotografia de um monumento, é provável que essa fotografia se essa fotografia for única no Wikimedia Commons, ela vai ilustrar esse monumento, tanto nas listas quanto no artigo, se ele existir. Só que, se eu tenho 30 fotos do monumento, pegando detalhes, é bem difícil encaixar essas imagens, a não ser que você construa um, um artigo ah, bem extenso sobre a arquitetura e os detalhes da, da, da construção, seja um, um túmulo, seja um prédio, é difícil encaixar todas as imagens. Então, é natural que exista um número grande de monumentos, de imagens não utilizadas. E esse número ele, ele libera os 30%, um quarto, 30%. Esse é o gráfico dos carregamentos no Brasil. Então, a gente tem um, um número de imagens né, grande em 2015, ele vem decaindo e em 2018 ele já cresceu um pouco. É, e em 2019, a gente consegue ah, expandir o concurso com a utilização do Wikidata, que é essa base de dados. Né? Ah, a gente expande não só as listas, mas também ah, a diversidade dos monumentos retratados, tá? que era, ah, eram, até 2018 eram só monumentos do Iphan, tombados pelo Iphan. E em 2019, a gente começa a incluir monumentos de listas ah, estaduais e municipais. Municipais mais este ano, mas 2019 e 2020 era mais a contribuição com os monumentos estaduais. E isso explode a lista de mais ou menos 1.500 para 6.000, 7.000 em 2020 e mais de 10.000 monumentos ah, este ano. Então, 2020, a gente teve um, um grande um número de imagens contribuídas, ano de pandemia também, mas o, o um grande ator aí foi o usuário Paul Burley, que tinha um estoque gigantesco de imagens sobre a Bahia, e ele contribuiu em 2020, então a gente tem esse pico ah, em 2020. Em 2021, a gente ainda tem uma situação de pandemia, e é, não é tão seguro sair de casa, e a, a expectativa... Idealmente, a gente bateria 2020, mas é, a gente entende que a pandemia ah, afeta afetou globalmente e também no Brasil a, a contribuição dos usuários. Então, a gente tem uma média de uploads é, de 2015 para frente, né, é para comparar as duas. Em vermelho, a média de uploads do, do concurso global e a média de uploads em cinza é, do concurso nacional a gente tem uma média de 5 mil imagens, quase 5 mil imagens carregadas por edição, das quais 1.200 são usadas por edição também. Nesse gráfico, a gente tem o um número de participantes do concurso global, em vermelho e azul, são novos participantes e participantes já experientes, já tinham registrado uma conta Wiki antes do concurso. E a gente tem uma média ah, de retenção também apresentada nesse gráfico, a retenção dos usuários novatos, que são os usuários que participaram no concurso anterior participando neste, no, no, na edição posterior. E a gente tem dos novatos, que, são, que é a, a ver em verde, e a retenção geral dos uh, usuários. e Você tem um grande número de novos participantes em toda a edição, um número pequeno de usuários experientes participando. e a, Aqui a, a retenção de novatos, retenção geral, participantes e participantes novatos. A retenção no Brasil... A retenção no Brasil, ela tem uh, ficado bem baixo e a gente tem mudado, tentado mudar isso, entrando em contato com os participantes um pouco mais cedo do concurso, para motivar e convidar para participar novamente. Então, o índice médio de retenção global é 8,23%, de novatos é 2,32%, no Brasil está em, em 2,77 e 0,88, respectivamente. Então, ah, o número de, no, de, de editores novatos, fotógrafos novatos, né, que criam uma conta wiki para participar do concurso naquela edição, ele está em. por volta ali dos três quartos de contribuidores, né, em global e ah, nacional também. Ah, pensando que. Ah, a gente gostaria de aumentar a diversidade dos monumentos, das listas, né, dos monumentos dos estados e municípios. a gente começou já em 2019 a importação de monumentos para o Wikidata e a utilização do Wikidata como gerador dessas listas. essas listas eram mantidas manualmente e, obviamente, um trabalho gigantesco para manter 1.500 monumentos à mão então a gente migrou totalmente para o Wikidata que essa migração pode ser feita em massa com uh, tabelas e uh, robôs então um, um, uma categoria né a gente uh, além dos monumentos listados a gente tem os monumentos ilustrados que foi uma categoria que a gente já uh, imaginou em 2019 que uh, pensando uh, na utilização desse concurso, não só como um concurso de imagens bonitas. É claro que a gente tem essa categoria, essa categoria é importante, é bacana, ver o país representado e uma imagem bacana de um monumento, mas a gente queria aumentar a cobertura de monumentos ilustrados na Wikipédia e em outros projetos Wiki. Então, você tem o Cristo Redentor com centenas de imagens na Wikipédia, no Wikimedia Commons. Enquanto você tem monumentos que estão bem próximos dele, na subida para o Cristo Redentor, você tem monumentos ali é, que não tem uma imagem. Né? Então, a, já não basta a negligência do Estado, a gente acaba é, deixando esses monumentos cada vez mais invisíveis, né? mantendo eles invisíveis, e não deixando, não é a nossa culpa. É, deixando eles invisíveis, quando a gente poderia estar focando também é, em premiar usuários e fotógrafos que ilustrem esses monumentos que estão invisíveis na Wikipédia. Então, foi uma categoria que a gente iniciou em 2019, e a gente teve uh, 782 monumentos uh, ilustrados no, na edição do ano passado, das quais uh, 513 foram utilizadas, né, das, das imagens desses monumentos. A gente tem um, um número muito grande de monumentos ilustrados pela primeira vez, né, em, em proporção com esses monumentos ilustrados. Então, se não me engano, era por volta de 600 o número de monumentos ilustrados pela primeira vez no ano passado. Esse ano a gente já tem um... Acredito que são 70% dos monumentos ilustrados nessa edição, em 2021, sejam de, sejam de, estejam sendo ilustrados pela primeira vez. Um destaque dessa, dessa ilustração é a cidade de Pomerode, em Santa Catarina, que está sendo ilustrada dia a dia com a contribuição do fotógrafo Silvio, Silvio Plotz, se não me engano, que ele está fotografando, é uma cidade pequena, ele está fotografando todos os monumentos da cidade, e a gente agradece muito ele por isso, porque é uma, uma, um resultado direto dessa listagem, nessa né? lista ela não existia, até 2018, de 2019 a 2021, a lista está quase ah, completa. É, e aí eu gostaria de destacar a utilização, a fotografia, né, das imagens, a, a fotografia dos usuários, ah, a distribuição delas pelo país. Então a gente tem ah, uma distribuição muito forte nas regiões sudeste e um pouco do Nordeste, principalmente a Bahia, a Bahia arrasta a média do Nordeste para cima de fotografias, e o Sul também. Mas a gente tem muito poucas imagens do Centro-Oeste e do Norte. Vocês podem ver aqui que vários estados do Norte não tiveram nenhuma imagem contribuída em 2019. Esse cenário ele se amplia com a, a, em 2020, que a gente tem poucas, pouquíssimas imagens do do Norte e do Centro-Oeste e a gente tem uma, uma, uma gama muito grande de imagens da, do, sul, do Sudeste e da, do Nordeste, principalmente por aquela contribuição que eu falei do usuário Paul Burley, que fotografou a Salvador inteira, praticamente, e a gente tem é, bastante imagens da, da Bahia e de São Paulo também. E, de novo, no Rio de Janeiro e a região sul. Em 2021, a gente está tendo um cenário semelhante, a gente continua com uma subrepresentação do estado do Nordeste, mas a gente tem uh, uma representação do estado do Tocantins, que não foi representado em nenhum dos, uh, das duas edições. Né? E eu acho isso bacana, tem poucas imagens, mas são imagens bacanas que a gente uh, tem de monumentos que ah, pelo menos para mim, aqui em São Paulo, a gente não tem acesso porque está distante. Né? E a gente tem uma representação bacana e grande também do Ceará e ah, de outros estados do Nordeste que também estão com um número bacana de imagens em comparação com os outros anos. O Centro-Oeste e o Norte, de novo, continuam com uma subrepresentação Nenhuma, no caso. É essa parte de subrepresentação dos estados, principalmente do norte e do centro-oeste, ela não é ah, de graça. Ela não é só porque ah, os usuários não estão participando, mas também ah, os monumentos são, são tem poucos monumentos ilustrados, então poucos monumentos listados. Então você tem uma mega representação do sudeste nas listas do World Monuments, inclusive Uh, já utilizando o Wikidata, principalmente utilizando o Wikidata, porque esses estados são mais... Uh, têm mais, estados mais ricos e que tem um sistema de estruturação dessas listas uh, maiores. Né? Tem órgãos próprios que tem uma estruturação uh, in, meio independente do governo, enquanto que você tem uh, sites de secretarias para prefeituras ou para alguns estados mais uh, pobres que ah, não tem essa estrutura, portanto, a listagem deles é, é defasada, e aí, quando vai importar isso para o Wikidata, a gente acaba tendo uma subrepresentação deles. O Nordeste tem bastante, porque a gente tem atuado bastante no sentido de registrar essas regiões, e a gente escolheu o Nordeste ah, por conta dos usuários do grupo, a gente tem uma iniciativa esse ano que é o Wiki Loves Bahia, a gente focou principalmente ah, na, no registro dos monumentos baianos e de outros estados da região para tentar diminuir um pouquinho esse viés ah, sudestino. E aí a gente tem a distribuição por estados, né, ou no, nesse outro gráfico a gente tem 63% dos monumentos listados, de 10 mil, são do sudeste, e São Paulo e Rio de Janeiro representam 53% de todos os monumentos. Então, Esse gráfico está em escala logarítmica. Vocês podem ver que Rio de Janeiro e São Paulo estão no topo. Você tem mais estados na região sul e a Bahia se destacando no nordeste, mas os outros estados têm bem poucos monumentos listados. Roraima não tem zero, é porque a escala logarítmica ela tem três monumentos listados. É, uma coisa bacana que a gente é, implementou nesse nesse período de 2019 a 2021 foi a ah, não, não só implementou como ah, vem desenvolvendo vem aumentando e solidificando que é a estratégia de comunicação desse evento ah, em 2019 a gente assumiu a ah, o evento né o Pilots Monuments Brasil é, quase em cima da hora eu acho que era em agosto e a gente preparou o concurso ah, de sopetão para setembro. Então, a gente teve uma estratégia de comunicação bem iniciante. A gente estava focado em reconstruir a página do concurso, que foi, ela estava sobre outra organização e essa organização não foi passada para o para o grupo. Então, a gente teve que reconstruir do zero as mídias sociais em 2019. A gente vem aos poucos reconstruindo esse contato com as pessoas pelo Facebook, pela, pelo Instagram e pelos, pelas outras, pelo Twitter também, porque a gente entendeu já nessa análise de gráficos que boa parte dos usuários vem são usuários novatos e eles ficam sabendo ou pelo banner na Wikipédia ou pelas redes sociais. Então, a gente queria reforçar a, a nossa presença nas redes sociais porque a nossa presença na Wikipédia já é um pouco mais solidificada. Em 2020, a gente teve uma estratégia de pedir para as pessoas mas, é, se, usarem máscara para fotografar, é, onde pudesse, sempre obedecendo os critérios de a, distanciamento social, utilização de máscara, é, utilização de álcool em gel, e obedecendo as regras impostas pelas autoridades locais de saúde, e municipais, e estaduais, que, se, que fosse. Né? E em 2021 a gente come, a gente expandiu essa essa estratégia de comunicação provocando, uma, fazendo uma provocação, uh, falando, alertando, né, os os as, os seguidores das redes sociais, uh, que alguns monumentos estavam sem fotografia na wiki. Então, A gente preparou uma lista de Uns 40, 50 monumentos, cada um de um estado e alguns mais da Bahia, porque a gente estava focando nesse da Bahia. Uma lista uma lista de monumentos que tem artigos na Wikipédia ou que tem itens no Wikidata e que não tem uma imagem no Wikimedia Commons. E aí a gente pede para o usuário fotografar esse e outros monumentos que estejam perto tentando expandir a nossa presença para outros estados, principalmente do norte e do centro-oeste, que, como eu mostrei nos gráficos nos mapas, estão sobre-representados. E aí eu gostaria de passar né, para uma uh, um pensamento, eu vou construir uma linha de pensamento aqui, uh, e mostrando algumas imagens uh, ganhadoras e algumas imagens bacanas, das edições passadas do concurso e na edição agora também. Essa imagem do Cristo Redentor, eu falei de os monumentos são... Alguns são sub-representados, outros hiper-representados. O Cristo Redentor é um deles, mas essa imagem ela é muito bonita e ela acabou figurando na lista das 10 melhores, se eu não me engano, de 2019. Ela é do o fotógrafo Donatas Dabra Volskas que fotografou o Cristo Redentor com a lua ao fundo. Essa imagem, se eu não me engano, ela figurou em quinto no concurso internacional de 2019. Você tem outras imagens também bacanas e bonitas que também figuraram em listas. Essas são os candangos, se eu não me engano, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, do fotógrafo Francisco William Saldanha, e a gente tem outra fotografia, que essa foi a ganhadora do Big Monuments Brasil 2020, do Museu Nacional da República. Então, todo o plano piloto de Brasília é, é tombado, então, esses, esses monumentos, né, esses ah, edifícios que estão nessa área, que acabam recebendo alguma proteção, e isso entra para o concurso também. Embora eles não tenham um item... Ah, individual para eles, eles acabam entrando no conjunto. Ah, e outra imagem bonita, que é o elevador Lacerda, na Bahia, do fotógrafo Paul Burling, que, ah, como eu disse, fotografou o Salvador quase em toda. Né? E aqui a gente tem três monumentos numa fotografia, três, quatro monumentos numa fotografia só. O elevador Lacerda, o Mercado Modelo, ah, este monumento, eu esqueci o nome agora, mas ele fica ali na na Praça no Centro, e o este Forte ao fundo, que eu também esqueci o nome, mas a Salvador inteira é uma cidade cheia de monumentos tombados. Né? Não só monumentos tombados, mas uma cultura muito rica, né? de terreiros e outros a, edifícios. Então, a gente tem fotografias bonitas, mas a gente também tem fotografias de monumentos, de monumentos bonitos, e fotografia de monumentos a, que já tiveram beleza, vocês podem ver que tem, uh, trabalho em pedra aqui, da, talhado, né? não pedra, é, talhado de, na, no portal uh, da capela de Nossa Senhora da Conceição do Engenho Pochim, uh, que é uma capela que está abandonada. Então, embora a gente tenha a presença de monumentos bonitos, bem preservados, turísticos, a gente também tem esses outros monumentos que o poder público abandonou e eles estão em degradação e é uma, uma reflexão que eu sempre gosto de levar quando eu falo de close Monuments é que a fotografia de um monumento que não está ilustrado no, no projeto Wiki que é um, um projeto aberto ali né é, a fotografia desse monumento ela pode ser a primeira e ela também pode ser a última né se você não registrar se não tiver a oportunidade ali de estar perto do monumento e registrá-lo esse monumento pode pegar fogo, como o Museu Nacional, por exemplo, ou cair em abandono das mãos do Estado, como essa capela, e eu tenho imagens de dentro, são três imagens, o teto caindo, sem teto nessa parte, as paredes mofando, e o piso sendo destruído por plantas e vandalismo. Tudo isso pelo abandono das mãos do Estado, que é a função dele deveria ser... Deveria não, é proteger, por lei, proteger esses monumentos que preservam né a, a cultura e a história do povo brasileiro. E essa outra imagem, que é deste ano, que é a estátua de Mercedes Batista, no centro do Rio de Janeiro, se não me engano, do Robson Augusto da Silva, que representa muito bem esse espírito do Rick Loves Monuments, durante a pandemia, né, de Covid-19, ah, que é uma imagem bem bacana, colocar uma máscara na, na estátua. Até a, más Até a estátua usa máscara e o povo está teimando em não usar, né? Bom, era isso que eu tinha para apresentar, muito obrigado. Ah, aqui tá um, o, estão os meus contatos, meus usuários na Wiki e o meu e-mail, caso alguém queira entrar tá em contato. Obrigado. Sérgio. Muito obrigado, Éder, pela apresentação. Meus parabéns também. Uh, você excedeu aqui, eu acho que, cerca de sete minutos. Pode passar no RH depois da finalidade. <risos> Mas, brincadeiras à parte, gente, antes de passar para a rodada de perguntas, mais uma vez, peço, agradeço a participação de todos, peço que vão anotando as perguntas. Uh, eu gostaria de convidá-los para dois eventos que o IcMovimento Brasil tem organizado ou co-organizado, eu já adiantei os dois aqui na, no chat da, uh, da nossa oficina, mas o primeiro deles é que nós estamos coorganizando organizando juntamente com a Wikimedia Deutschland, a Wikimedia, o grupo, a organização afiliada da Alemanha, o Wikidata.com, para quem não sabe, é uma conferência um, bianual, que lida diretamente com esse projeto Wikimedia, que é o Wikidata, basicamente, um grosso modo, um banco de dados estruturados. É até um pouco mais difícil de enxergar, mas sim, há questões sobre o uso educacional do, do Wikidata. Haverá uh, fala sobre isso uh, dentro do Wikidata.com, e eu deixei o link aqui disponível para vocês, mais uma vez aqui na... Na, no chat da oficina ao lado, basta vocês subirem um pouquinho a barra de rolagem, mensagem enviada às 3h16. O segundo evento que eu gostaria de uh, convidá-los também é que nessa sexta-feira a gente vai ter o lançamento de um outro concurso fotográfico, focado mais aí com a participação das escolas estaduais do estado da Bahia, e ele vai acontecer uh, no mesmo dia de uma maratona de edição e tudo isso no contexto de um dos nossos principais projetos para o ano de 2021, que é o Wiki Loves Bahia. Também deixei um link para que vocês possam se contextualizar e entender um pouco mais o que tem acontecido, o que foi feito e o que será feito. Uh, por favor, então, se mais do que convidados uh, para participar disso de ambos. Então temos 3:35, oficialmente mais 25 minutos uh, até o fim dessa oficina. E já vou adiantar aqui uma pergunta que foi feita para o professor Vinícius e ele mesmo respondeu no chat, mas seria importante a gente registrar isso por áudio e vídeo para ter o, o devido registro durante a gravação. O Guilherme Altmaier, peço desculpas, gente, não, se eu estou pronunciando uh, de uma maneira inadequada o sobrenome dele, mas enfim, o Guilherme ele perguntou para o professor Vinícius. Uh, se os alunos melhoraram a pesquisa uh, dos orbitos citados, por que a decisão de não editá-los na Wikipédia ao final? Essa foi a pergunta feita para o professor Vinícius, e eu peço para que ele, uh, ele já prontamente respondeu no chat, mas eu peço para que ele uh, ratifique, digamos assim, a resposta oralmente também. Por favor, professor. Obrigado pela pergunta. Então, foi um julgamento que eu fiz, assim, rapidamente, né? Porque... Eu imagino que, talvez não para todos, né, mas para muitos, a autoria de um verbete na Wikipédia envolve uma questão de sentimentos pessoais e vaidade e tal. Né? E eu pensei que, porque na minha visão, não tem como melhorar os verbetes que estão lá, ou estavam, né? Nem, não sei como é que estão hoje em dia. Muito, muito, muito, muito, muito ruins. O que eu trabalhei com os meus alunos é um conteúdo que eu considero melhor, mas ainda longe de uma de um nível de, de qualidade, né? Então eu achei que se eu simplesmente jogo em cima daquele verbete que estava lá um novo verbete que na minha visão era muito melhor, mas uh, ainda longe de uma boa qualidade, eu imaginei que aquilo ali poderia gerar uma guerra, né? E aí eu pensei, bom, eu sou um ator nesse mundo aí, né? O fato de eu fazer ou não fazer agora nesse momento tem pouca importância contribuo de outras maneiras, mas naquele momento eu achei que, muito embora a gente lê nas páginas da Wikipédia né, e diz lá, seja corajoso, né, vá em frente, faça, mas eu achei que não era o caso, então, a comunidade vai melhorar, né, se nós tivermos massa crítica para isso. Posso aproveitar e, e falar uma coisinha em relação à apresentação do Eder? Por favor, adiante. Uh, para agradecer pela apresentação, Éder, e dizer que me inspirou a conferir o Wiki Loves Monuments e, quem sabe, instigar o pessoal da minha cidade de origem, lá, que é Três Coroas, no Rio Grande do Sul, a participar dessa versão 2021, porque eu vinha conversando com algumas pessoas lá sobre organizar uma coleção de fotos que passa por um grupo no Facebook, portanto é efêmero, né? e uma das dificuldades era... Onde hospedar isso? E né? eu estou vendo aí que o mundo wiki traz algumas respostas. Né? Então, obrigado por mostrar e quem sabe eu consigo engajar o pessoal na próxima edição. Aí. Valeu. Uh, obrigado, Vinícius. Gente, uh, agradeço aqui, uh, oriento vocês a usarem um mecanismo de levantar a mãozinha, que é o botãozinho da mão, mais ou o ícone da mão mais ou menos assim, bem ao centro do Google Meet. Mas antes do João e o Guilherme levantarem a mão, o Felipe Lima já havia feito uma pergunta no chat. Então, por uma questão de ordem aqui, eu vou começar pela pergunta do Felipe e para o Eder também. Uh, o Felipe agradece o Eder, diz que isso deve dar muito trabalho, e pediu para o Eder falar um pouco mais sobre a equipe necessária para montar essa estrutura toda. E aí depois a gente passa, por favor, da preferência para o mecanismo do levantar a mão ali embaixo. Seguimos. Éder, por favor. Ok. Uh, então, a estrutura para montar as listas, as listas foram montadas com o Listeria uh, em 2019. A equipe fui eu. <risos> né? Mas a gente tem a Verônica também atuando, atuando nisso. Verônica Estoco, ela é assistente de produtos e recursos no Movimento Brasil e a gente tem trabalhado nessa, principalmente em 2021, na inserção de monumentos tombados a nível municipal. Então, eu estava olhando aqui já Três Coroas, no Rio Grande do Sul, é uma cidade que não tem monumentos listados na página do We Closed Monuments Rio Grande do, no Rio Grande do Sul a lista do Rio Grande do Sul, porque a gente começou a ter que caçar cada um dos municípios, e são mais de 5 mil. A gente começou pelos que tinham listas mais fáceis de serem encontradas na Wiki, mas a gente com certeza vai buscar aí outras situações e outros municípios que forem sendo sugeridos. A gente fez isso recentemente com algum município que uma editora entrou em contato comigo, falando: Ó, oh, eu queria participar, mas eu não tinha não encontrei o meu município né, na lista, por que, que não está na lista? Aí eu expliquei para ela essa mesma explicação e fui caçar o município dela, acho que eram sete monumentos que tinha na cidade, e, e mandei para ela, falando: Ó, oh, é, é isso mesmo, né? A gente só vai conseguir é, finalizar essa lista quando todo mundo entrar em contato falando não oh, não tem não tem meu município nessa lista e aí a gente vai atrás a estrutura de uh, ferramentas utilizadas o listeria o quick statements que são ferramentas para fazer o carregamento e mostrar os resultados desse carregamento isso tudo é, é feito orgânico na comunidade são ferramentas desenvolvidas para outros propósitos uh, que a gente acaba utilizando a gente vai pegando referências de ferramentas em todos os lugares tentando ah, melhorar a estrutura que a gente já tem né? e o, o montagem é uma, uma iniciativa ah, da eh, organização internacional do Equilávos Humanos não é uma coisa desenvolvida por nós por, por por nós obrigado Éder seguindo aqui a fila ah, temos João e Guilherme por favor, João. Olá, pessoal, é queria agradecer ao Vinícius, ao Éder, pelas apresentações, muito, muito boas. Acho que é interessante mostrar, enfim, esses dois aspectos complementares, um que é o aspecto acadêmico-universitário atuando na Wiki, o ou, ou outro é a própria Wiki se debruçando com metodologias que, parecem também bastante acadêmicos ou reflexões mais acadêmicas sobre é uma perspectiva mais holística do conhecimento então, Acho que achei bem interessante as falas de hoje minha, assim, como eu converso com mais frequência com o Éder para fazer minha pergunta para vocês Se eu tiver perguntas para o Éder deixou para outro momento para deixar o pessoal poder também interagir com o Éder mas é, Vinícius tem uma pergunta em específico sobre a, a sua área né que é a ciência da informação e o modo como essa área é, se modifica com o desenvolvimento dessas tecnologias digitais, em específico em relação à própria construção da Wikipédia ou das plataformas Wiki colaborativas, então entender um pouco melhor enfim, o, o modo como a ciência da informação se estrutura, também a biblioteconomia. E nesse aspecto também é, queria uma avaliação sua, em relação a como essas alterações da ciência da informação, eu tenho mais contato com o pessoal da UNB, que atua no campo, até pelo projeto Tainacan, né, que é tocado pelo, é, pelo professor Dalton Martins, por lá, é, se, se vincula ou não com é, uma atuação com as próprias bibliotecas ou as outras instituições é, de guarda ou de acervo de conhecimento, porque eventualmente a reflexão ela ocorre num nível a pesquisa ocorre num nível mas não necessariamente isso tem modificado que seja assim, estou dizendo isso talvez tenha acontecido nas próprias bibliotecas universitárias ou nas próprias práticas de gestão do conhecimento de maneira mais ampla nas próprias universidades públicas uhum. obrigado pela pergunta João é, eu vejo a área da ciência da informação como vocacionada para entrar de cabeça em tudo isso aí. Porém, eu não sei te citar nenhum trabalho próximo a mim que envolva Wikipédia. Né? Sei lá por quê. Então, como eu não sou bibliotecário nem arquivista de formação, né? talvez outro, outro colega possa dar alguma visão um pouco diferente. Mas a ciência da informação... É multifacetada, né? Então tem gente que vem da área da tecnologia, tem gente que vem da área de história, né? ciências humanas, ciências sociais. Então é, tem uma variedade muito grande. Mas eu vejo, eu, eu vejo uma falta de uma atenção a um fenômeno que, na minha visão, não poderia ser praticamente ignorado. Né? Não é que é ignorado, porque se a gente for pesquisar, existem alguns alguns trabalhos, né, mas eu diria que para uma área que se propõe a trabalhar a informação, os processos de informação, a, a informação social, o, a atenção que a Wikipédia tem recebido é muito, muito pequena, né, então eu não sei se isso chega a responder a tua pergunta, mas eu vejo como tudo muito incipiente, sabe, aí tem aqui um, um engenheiro imigrante na área, né, que por caminhos da vida acabou fazendo alguma coisa, escrevendo, envolvendo a Wikipedia, né? Por pelo fato do meu interesse em avaliação da ciência, né? E por reconhecer que a a Wikipedia consegue fazer um processo que, olha, eu diria que é melhor do que a ciência na média consegue fazer dentro da ciência, né? É e aí entram várias questões em jogo, né? Às vezes tem questões uh, válidas, importantes sobre rigor e rigor acadêmico, né? Mas às vezes também questões que envolvem pura tradição e, e preconceito, né? Então eu aproveitei muito a minha experiência como autor e e como autor a gente não gosta assim de receber uma rejeição, né? Acho que ninguém gosta. Mas eu atravessei aquele processo ali com uma tranquilidade. E eu não tenho ideia se os meus críticos são sequer formados em graduação, entende? mas eles fizeram um trabalho adequado, né? Então a ciência de informação é vasta, mas o estudo desse processo de informação e seleção dessas informações que vão parar na Wikipédia. É foco da área, né? Não sei por que, que não não tem mais atenção. É isso. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Vinícius, João, pela pergunta, Vinícius, pela devida resposta. Passemos agora para a próxima pergunta. Por favor, Guilherme, a palavra é sua. Obrigado, Célio. É, não, só queria fazer um rápido comentário. É, dar os parabéns para o pelo projeto, que é super interessante, ainda mais nesse momento em que a gente tem é, trazido questionamentos com relação aos monumentos e tudo, dá visibilidade. Desculpa, eu estou correndo aqui sem fôlego porque eu tive que abrir a porta aquelas coisas de trabalhar de casa. E dar visibilidade para monumentos é muito relevante, né e, e, e a maneira como estão fazendo de forma colaborativa está muito interessante. Eu só queria comentar a resposta do Vinícius, eu entendo, claro, e ainda mais quando, a gente se, quando se trata de editar verbetes existentes já, né? Verbetes que de alguma forma já foram construídos e que a gente sabe mais ou menos a partir de onde que eles se originaram, talvez. Né? Porque eu estou trabalhando isso com meus alunos, com a temática História do Design, tentando dar uma perspectiva tanto de gênero quanto para designers não brancos etc. Mas a gente está trabalhando sempre com novos verbetes, né porque o campo da história do design na Wikipédia, em português, é muito fraco, é realmente assim, quase inexistente em termos de classificação, categoria, etc., e de conteúdos. Então, a gente está fazendo um esforço grande nesse sentido. Mas, obviamente, quando se trata de verbetes novos, a gente está dando esse start, né? Então, a gente está começando e, e por conta disso, até com os meus alunos, a gente tem trabalhado bastante isso, a questão de do verbete não precisar ser extremamente extenso nesse início, mas que esse início seja bastante responsável com relação às referências, às citações nas diferentes partes do texto, ou seja, não é para fazer uma grande monografia, mas se trata de trabalhar um conteúdo curto, inicialmente, porque a gente sabe que outras pessoas vão interferir, etc., e que esse conteúdo tenha uma mínima, atenda esse mínimo de qualidade, né, que, que a gente estava conversando um pouco. Então, a questão da qualidade também é algo que eu coloco para eles, no sentido de... É, que eu acho que até um pouco, de alguma forma, faz um pouco a gente questionar né esse o nosso rigor acadêmico, que é absolutamente necessário, mas que em algum momento ele também pode ser algo que é, trava certos alunos no sentido de se é, sentir estimulados à pesquisa. Então, o fato deles estarem atuando na própria Wikipédia já é um grande do tipo assim, a, minha, a pesquisa que eu estou fazendo enquanto aluno de graduação, ela vai se tornar referência para outros alunos, e está sendo muito interessante. Assim. Só queria compartilhar esse testemunho sem fôlego assim com o Vinícius, porque é, fiquei feliz com a apresentação dele e do Edwin Obrigado, senhor. Obrigado pelo comentário, Guilherme. Quem sabe, né? O pessoal que trabalhou nesses verbetes que eu comentei com vocês, está perto de se formar. Agora você já não se formou, né? Então, quem sabe eu cativo alguém aí. Obrigado. Legal. Vamos lá, pessoal. Temos espaço aí para mais perguntas. Enquanto vocês eventualmente amadurecem a, a, a pergunta, vou compartilhar com vocês um relato uh, pessoal aqui de uma saída fotográfica que eu realizei alguns anos atrás. Eu compartilho com vocês aqui no chat bem ao lado. Ele, uh, nessas saídas fotográficas que eu fazia com com um amigo, a gente saía fotografando diversos monumentos na cidade de São Paulo, a gente, uh, numa dessas saídas, nós registramos esse monumento do famoso escultor Luiz Morrone, que tem esculturas aí, pelo menos em todo o estado de São Paulo, espalhadas, um dos, dos escultores mais ativos uh, em meados do século XX, e nesse caso aqui, a fotografia, se vocês clicarem nela, na fotografia principal do monumento, vocês vão ver uma mensagem bastante curiosa, que a época da restauração do monumento, a restauração não foi não foi possível ser feita totalmente, completamente, porque não havia registros fotográficos do bem. Isso é um pouco assustador, além de triste, né? porque a gente tem ciência da questão do, da falta de manutenção, do vandalismo, do roubo desses monumentos, mas imaginar que muitas vezes esses monumentos não ser, não poderão ser restaurados ou devidamente restaurados pela ausência de registros fotográficos é algo bastante bastante triste. Eu mesmo assim também em uma, muitas dessas saídas eu me lembro de um mesmo monumento eu ter uma sequência de três momentos do monumento ele sendo a uh, pouco a pouco roubado as peças, né? Então eu fotografo esse monumento em 2017, ele está com um escudo, é em 2018 sem o escudo, em 2019 sem a espada, em 2020 sem a coroa. É uma progressão bastante entristecedora, digamos assim, mas que ao mesmo tempo valoriza atividades como o Monuments mais do que um registro fotográfico do nosso patrimônio, a preservação da história, da memória e da possibilidade de, eventualmente, a gente conseguir restaurar ou compensar de alguma forma caso esses monumentos venham sejam tombados não no sentido bom da palavra, mas no sentido ruim, no sentido de ir ao chão. Por favor, Gader. <risos> Queria fazer um comentário sobre essa questão do tombamento. É, existe uma discussão né, uh, recente, mas não tão recente assim, sobre o que é o monumento, o que é o monumento, né? o que que é um monumento tombado, o que, o que que é o tombamento né uh, e quais as consequências disso. É, dentro do Eclos Monuments, a gente... Uh, tem a regra lá de ser um monumento tombado. Uh, só que eu gostaria muito que essa essa noção do que, que é um monumento ali né, fosse ampliada para que a gente pudesse uh, ampliar o, o, os horizontes né, para monumentos que não são tombados, que estão em alguma situação de proteção, por exemplo, você não precisa estar tombado para ser protegido, pelo Estado, pelo poder público. Um exemplo disso são os conjuntos. né? Você toma um conjunto e aquele prédio está no entorno e ele não pode ser modificado mesmo assim. Não é ele o objeto do tombamento, mas o entorno também tem que se manter. É, expandir esse conceito do, do que é um monumento ah, aceito ali, né? para outras coisas. Por exemplo, a... Ah, Terreiros, você tem uma resistência, uma resistência muito grande do poder público, não só sobre, sobre terreiros, mas uma resistência muito grande do poder público é, em tombar alguns monumentos. E aí eles ficam em situação precária, porque o, o poder público se exime de cuidar daquele monumento ou ele se exime de tombar aquele monumento para que possa vender. Um exemplo disso é o conjunto Ibirapuera, aqui em São Paulo que não é tombado porque o governo quer vender então, não quer tomar conta daquilo então outros outros exemplos são esses monumentos que correm perigo como a capela de Nossa Senhora da Conceição que eu falei em Coxim outros monumentos tipo sei lá digamos que os prédios da cinema eu não lembro agora mas eu acho que são a Cinemateca pegando fogo, o Museu Nacional pegando fogo. O Museu Nacional, eu sei que é um monumento tombado. Então, O Museu de Ipiranga, afundando o chão, e aí ter que fechar, ficar uma década fechada quase, para restaurar, se não tem uma ação do poder público em cima disso, esse monumento desaparece. E enquanto ele ainda está de pé, seria bacana a gente poder registrá-lo não só a gente sempre pode registrar esses monumentos no concurso ou não mas focar no concurso para monumentos que deveriam ser históricos e o poder público falha na no tombamento deles e por isso que a gente eles não entram na lista né? eu, se eu não me engano o mosteiro de São Bento em São Paulo também não é tombado ou eu não achei o tombamento em lugar nenhum e é um monumento claramente histórico no centro da cidade, que deveria estar tombado, e se acontecer qualquer coisa com ele, o poder público não vai ser é, responsabilizado. Já não é quando ele é o tutor, né? E quando, é, quando ele não é, então, a administração do, do monumento que é responsável. Eu gostaria de um Eclaus Monuments uh, expandido, digamos assim. Pessoal, temos 3,56, uh, 100 pessoas com mãos levantadas, então, ratifico, ou seja, reafirmo aqui nosso interesse de fortalecer essa comunidade, estamos ainda disponíveis pelos diversos meios de comunicação, temos o Slack, uh, oficial do grupo de educação, temos, o pessoal também se comunica por diversos outros meios, muitos de vocês eu sei que estão também, existe uma, um grupo da, da Wikipédia Lusófona na, no Telegram, e temos o, os e-mails de contatos, peço a todos que não deixem esses vínculos hum, cederem ou desaparecerem, a ideia é que a gente faça com que essas iniciativas, pelo menos a de troca de experiências, eu acho que isso é um mínimo operacional que a gente precisa manter vivo durante muito tempo. Uh, meus parabéns mais uma vez e meus agradecimentos aos palestrantes, professor Vinícius, ao Eder Porto, obrigado a todo mundo pela presença também, e nos vemos até mais. Lembrando também a vocês, se vocês perderam alguma parte dessa apresentação ou quiserem rever as outras oficinas, Todas elas estão disponíveis no grupo, no canal do YouTube do grupo Wikimovimento uh, Wiki Brasil, e estão também no Commons, mas talvez até por uma questão de comunidade, a gente vende a nossa alma para o diabo, acessa pelo, <risos> pela ferramenta de, de streaming do Google, vai pelo YouTube, mas a licença lá também é aberta, caso vocês queiram ver o vídeo. Na, dentro das plataformas Wikimedia, os vídeos estão presentes nas nossas páginas, uh, embedados nas nossas páginas na, dentro da Wikiversidade, e se você quiser ter acesso diretamente ao arquivo, vá ao Commons, ou seja, a gente está presente em todas as plataformas possíveis e imagináveis, cumprindo sempre também a nossa a orientação e o nosso compromisso com o conhecimento livre de publicar tudo em licença aberta. Obrigado a todo mundo. Pessoal, quatro, um minuto para as quatro horas. Estamos encerrando aqui ao modo britânico. Nos vemos na próxima oficina. Até mais. Tchau, tchau.